vai, seta para a direita pisa bem fundo na embreagem, passa a primeira abaixa o freio de mão cautela pode colocar ele em movimento para colocar a baliza no canto do vidro traseiro direito Coloca ele em movimento Vai colocar a baliza no canto do vidro traseiro direito. Colocou no canto do vidro traseiro direito. Gira o jogo todo para a direita. Você vai girar o jogo todo para direita. Isso. Agora você vai contar lá a primeira, segunda, terceira Vai passar ré. Passa ré aí. Vai... Contar a primeira, a segunda e a terceira baliza Lá no retrovisor esquerdo Calma aí, deixa eu chegar lá Vai, pode ir Dá aí pra ver a primeira Aí, achou a primeira Agora vem mais um pouco pra achar a segunda baliza Vem mais um pouco pra achar a segunda Achou a segunda. Vem mais um pouco para ver a terceira. Dentro dos o jogo todo para a esquerda. Seta para a direita. Vem entrando com ele até ficar reto dentro da vaga. Alinha as rodas, passa a primeira e vem com ele um pouquinho para frente. Coloca ele em ponto morto, puxa o freio de mão, tira o pé da embreagem do freio, isso. Agora pode fazer a saída, seta para a esquerda. Passa a ré, abaixa o freio de mão, dá a ré ocupando o máximo de espaço possível, sem encostar na baliza de trás. Para, aí você vai colocar de novo em ponto morto, puxar o freio, puxar o freio de mão não, é, girar o volante todo para a esquerda, seta para a esquerda, passa a primeira, Cautela antes de sair da vaga Isso, vai saindo, olhando Vão lá durante Que é o processo que você está saindo Dá outra olhadinha aqui E com o objetivo de colocar aquela base lá no meio da porta Vai Vai Aí, agora joga o jogo todo Vai jogar o jogo todo para a direita Seta para a esquerda Cautela de novo E agora vai botar ele reto Vai até ele ficar reto Ele ficou. Vem mais um pouco para ficar reto. Vem mais um pouco. Aí, para. Alinha as rodas. Cula e meia. Ponto morto. Freio de mão. Tira o pé da embreagem do freio. Acabou. Toma. Vê se ficou legal.